Sempre quando eu falo que meus amigos vão fazer alguma coisa e eu não posso fazer essa coisa, minha mãe fala, ah, mas se os amigos pulassem da ponte, você também pularia? Só que aí eu nunca sei como explicar pra ela que se meus amigos pulassem da ponte, provavelmente a ideia seria minha.